tudo bem quero com esse vídeo mostrar para vocês uma, uma, uma outra forma de localizar a sua posição no mapa sem ser por controle de percurso né aonde você faz o aferimento de posição registrando desde o início direção e distância, né? azimuth e distância, e aí você vai fazendo o controle é, desse deslocamento de x em x tempo ou de x em x quilômetros, né? então essa é uma forma, a segunda forma de localização de posição no mapa é você fazer a triangulação da posição, utilizando Pontos de referência que estão que estejam no mapa e existam no, no no terreno né ou triangulação de posição por referência no terreno onde você possa uh, uh, triangular a sua posição através do azimuth e contra azimuth daquela referência que existe no terreno e que também exista no mapa mas hoje eu vou, vou falar uma terceira forma de localização de posição no mapa a, a, através de, de, de recursos eletrônicos né, de comunicação com o satélite através de gps ok então numa situação que você é, não está com um gps, é, é, um GPS portátil né é, é, o que você precisa vai precisar de um receptor de satélite seja um gps portátil antigo ou seja é, por um aplicativo de um celular que tenha um hardware de gps ou seja por um relógio é, que você tenha re recepção é, das coordenadas do, do das suas coordenadas que você receba no relógio através do gps do relógio ok então vamos lá então nesse exemplo prático aqui eu estou aqui em algum ponto dessa região, né? E aí eu vou te mostrar aí na tela dois exemplos utilizando o celular, né? Então aqui nesse primeiro exemplo estou utilizando o, o num celularzinho antigo, mas com hardware de GPS, o aplicativo GPS Status Toolbar. Aí ele me deu essa coordenada, tá vendo? Ele está me dando essa coordenada e está me dando mais ou menos uma margem de erro aqui em torno dessa coordenada, ok? Ao mesmo tempo, através de um outro aplicativo, que é esse grid de GPS, ele me dá, ele faz a mesma coisa, ele me dá as coordenadas, mais ou menos dentro dessa margem de erro aqui da posição que eu estou e me mostra na tela em pelo menos quatro formatos, né? em graus decimais, graus e minutos, graus minutos e segundos, uh, coordenada militar e a coordenada aqui de meu interesse que é a coordenada UTM, okay? então essa é uma forma e aí eu tenho o meu relógio GPS que me mostra mais ou menos as mesmas coordenadas dentro de um raio é, aceitável de erro, aí de mais ou menos 10, 12, 15 metros, ok? Então me dá coordenadas muito próximas. E aí, onde ele, com o meu receptor de satélite portátil, meu, meu GPS, ele também me mostra minha coordenada atual, ok? Mais ou menos dentro da mesma margem de erro ok? eu tenho a coordenada uma vez que eu extrai a minha coordenada seja de um receptor de satélite do GPS através de um aplicativo seja do meu relógio de pulso com GPS seja uh, do meu aparelho de GPS portátil eu já consigo então plotar essa coordenada diretamente no mapa o que, que eu preciso? Eu preciso saber que o meu mapa ele tenha a, a, a coordenada que eu recebo, ou seja, se o mapa está em, em UTM, eu preciso das coordenadas UTM. Se o mapa está em graus e minutos, né, eu preciso das coordenadas em graus e minutos. Se ela está em graus militares, eu preciso da coordenada em graus militares. E aí eu, eu, eu tendo, eu recebendo essa informação, é só plotar no mapa. Qual foi a coordenada média que eu recebi? longitude três três zero eu vou usar aqui a meu minha escala três três zero sete meia três então sete meia três mais ou menos aqui eu vou riscar aqui no mapa essa coordenada e eu recebi a sete três nove zero dois oito quatro. Ok? Dois oito, quatro acima de sete, nove zero. Então dois oito, quatro acima de sete, nove zero, mais ou menos vou colocar aqui em cima. Mais ou menos aqui, ok. Então eu já descobri que essa coordenada significa que eu estou aqui na união desses dois pontos, ok mais ou menos aí com uns 10 20 metros de erro então não tem como falhar entendeu a lógica então através da coordenada que eu recebo no aparelho qualquer aparelho eletrônico que que é, sincronize que receba os dados do satélite em qualquer gps aparelho com gps que receba os dados do satélite eu pego aquela coordenada e transfiro para o mapa e assim eu faço Uh, minha localização de, de posição com mais precisão okay?